Pra correr é menos, menos, mais mas leve, certeza, firme e né? tal, é o meu corpo que tem que preparar. Só que aí os caras chegaram no nível Nike agora, que botaram o negócio, um tênis que é caro, mas que faz diferença para quem corre bem. Diga-se de passagem, para quem corre bem, tá? Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita. E hoje estou aqui mais uma vez com o Thiagão, também no Corrida Perfeita Para fazer um bate-bola para falar sobre os mitos dos tênis de corrida O que é isso que a gente vai falar mesmo Thiago? Manda aí Pois é André, e aí galera, beleza? Então, é, a gente recebe no Corrida Perfeita, já para começar falando sobre isso Muita pergunta, muito questionamento sobre algumas questões Até comentários que a gente vê pessoas fazendo em comentários de terceiros no, Nos nossos conteúdos e postagens né? que deixa a gente até preocupado com algumas visões que as pessoas têm sobre tênis. E aí eu tive até a ideia de propor pra vocês esse podcast quando eu tava na última Golden Run, meia que eu fiz aqui em Brasília. Uhum. Tava lá na feirinha lá, que tem junto da, da retirada de kit, enquanto a minha esposa tava lá no na fila eu fui dar uma olhadinha nos produtos lá da loja e comecei a escutar um papo que é comum a gente escutar, né? Por aí. Sempre escuta. O cara tá lá com o vendedor, comprando, olhando o tênis. Pô, esse aqui é macio, mas ele não é tão macio. Eu quero um tênis mais macio, né? Hum. Afinal, isso cabe um conteúdo legal, né? Que não é só isso que a gente escuta muito por aí, mas tem muitas outras coisas. eu trouxe três pontos aqui pra gente. Debater um pouquinho nesse podcast bora. hoje que pode até direcionar para outros aí. Vai ser um podcast rápido, né? Quem sabe, não é. sei. É. <risos> Com você junto eu não, nunca diria bora, isso. Bora, bora, vamos. É, mas e as aí, dois... quais são as duas? Pois é, mas então. antes de começar, só lembrar mais uma vez que o nosso podcast é patrocinado pelo próprio Corrida <risos> Perfeita. Quem não conhece nosso programa ainda, de repente chegou aqui agora por indicação de alguém, né? É, nós temos diversas modalidades de treinamento online para você complementar seu treino ou treinar 100% à distância com a gente. Então, entre lá em Corridaperfeita.com e conheça como é que você pode treinar de forma inteligente e eficiente usando a nossa metodologia, né, Andrei? exatamente, cara, vamos nessa quem banca esse conteúdo gratuito que você está vendo aqui agora e tantos outros que nós temos em Youtube, Instagram, no nosso blog são os nossos é o nosso próprio trabalho né não, não é a Nike, não é a Adidas, não é a Asics, não é essa galera é o nosso não. próprio trabalho pô, que isso também é bom demais, né Tiago? isso é verdade, né? exato, dá uma independência porque a gente não precisa ficar defendendo nada de ninguém e o nosso ponto é o nosso ponto Sim. quem quiser escolher o seu, que escolha o... exato então vamos lá Andrei, falando já de como surgiu essa história do tênis macio né A gente vê muito isso, chega muito pra gente, conversas que a gente escuta por aí Quanto mais macio o tênis, melhor? É Melhor pra quem né? Essa é sempre a primeira pergunta Eu falei isso melhor pra quem? Me vi <risos> até a, a pergunta que me fizeram hoje no, no Instagram Perguntando, Pô, e, e, afinal de contas, esse tênis é bom? Eu, é bom pra quem né? Pra quem que é bom esse tênis? Porque, vamos lá, cada pessoa tem uma necessidade, uma certa individualidade. Seja a própria questão do pé mais fino, pé mais largo, seja uma pisada supinada, uma pisada um pouco mais é, pronada, viração, tomamento do arco, plantar, tudo mais, o peso da pessoa, né, o quanto que ela pesa, isso tudo pode interferir sim na... na na escolha do tênis, até mesmo a própria técnica de corrida que ela aplica, a maneira com que ela corre, o seu padrão de movimento aí entra o tênis macio, vamos pensar a fundo, o tênis macio é melhor? é melhor para quê? para o conforto? para você estar tá lá confortavelmente, ele vai dissipando a energia de cada passo né? ele vai te ajudar a dissipar essa energia, porque a cada impacto você vai apoiar o pé no chão o chão vai fazer uma, você faz uma força contra o chão, o chão faz uma força contra você a força de reação do solo beleza? e nesse sentido ele vai deformar ou deslocar tendo esse corpo no meio do caminho que seria a sola do tênis ele tende a deformar a sola e assim por diante vai passando essa vibração, vai dissipando isso, deformando, é. deslocando tudo que tem pelo caminho. Comparando é como se jogar em cima de um colchão ou se jogar em cima do asfalto direto, né? Sim. Ba basicamente <risos> isso. Só para entender a questão da maciez, isso, né? isso, da, da maciez. É. Só que aí na corrida você está deslocando e a força de reação do solo não necessariamente é uma coisa ruim ela vai te ajudar a levar para tá frente. Você está simplesmente jogando num colchão, né? Exato, você não está parando o movimento. Pum, é, você está em né? um Você tem que dissipar cíclico, né? essa energia que você aplicou no solo, né? Então, você está apoiando o seu peso no corpo, então você necessita, muitas vezes, da força de reação do solo para te levar à frente. Então, essa força de reação do solo, ela pode ser uma companheira, uma aliada na performance, no seu deslocamento mais rápido. Se você está pisando macio... Você demora mais para ter essa resposta, até mesmo para você perceber quão duro é o chão para o seu corpo agir de forma, é, de forma mais rápida, automática, é, reflexo. Para trabalhar o reflexo do seu músculo de se defender, de proteger a sua articulação. De absorver esse impacto. sendo assim, ele demora para contrair a musculatura, para trabalhar cadeias musculares para absorver esse músculo, essa demora, né? E assim você tem um melhor aproveitamento dessa energia para se deslocar e até mesmo uma ação muscular para prevenir do, de qualquer. participar dissipar essa energia, né? Dentro do processo. sendo assim, o tênis macio ele age muitas vezes até como o correr na areia. você corre na areia, é muito macia, né? principalmente na é fofa, ela dissipa a energia, você afunda Isso não tem o um retorno da força de reação do solo o tênis macio tem isso, ele vai te atrapalhar na performance Ah, mas ele vai prevenir com que eu não me machuque, não necessariamente Porque muitas vezes o tênis macio, ele também é instável Ele gera instabilidade, né? E quanto mais instabilidade você tiver ali na hora que você pisa Mais seus músculos e seu corpo tem que trabalhar, né? para se estabilizar para você manter o seu equilíbrio Então você pode ter um desgaste natural de algumas musculaturas o um músculo que é muito desgastado por conta dessa instabilidade de um tênis muito macio, é o tibial anterior, né? Porque ele trabalha na estabilidade. fibular longo também trabalha muito na instabilidade. Os músculos da frente da canela, né? O tibial, o músculo da frente, onde as pessoas normalmente também sentem a canelite, canelite né? né? Aquele músculo que se aperta e dói assim e tal. É por conta dessa instabilidade, o seu pé tem que trabalhar muito isso. Então esse tênis macio, que pode te ajudar de uma forma, também pode te atrapalhar em outra. Então não tem como a gente cravar que é o melhor tênis ou é a melhor... Tanto que uma das, das fórmulas do sucesso, né, se a gente pode dizer assim, do, do Nike que ele, que ele achou, foi essa questão da maciez e da reação ao solo. Porque ele é macio, mas ele também é reativo. Ao invés dele simplesmente absorver essa energia, ele devolve isso em proporção com as placas de carbono. Que é o que também outros tênis já buscavam há muito tempo, quando eles escolhiam o... o... A qualquer o solado, né? porque o forno, por assim dizer, né? essa borrachinha, essa espuma que eles utilizam, ela tem diversos compostos ali, As, existem mais duras que são mais rígidas que possuem uma maior responsividade né? e outras mais leves que tem um maior amortecimento outras mais leves não só na, na composição né porque dependendo da composição fica mais leve fica mais pesado deixa o tênis mais leve que é outra situação que a gente vai além do tênis leve ou do, que varia do tênis macio ou do tênis duro né mas sim também do tênis leve então isso tudo tem, tem na composição que aí muitas vezes as, os tênis procuram tênis macio e leve só que esses duram muito menos por conta da própria composição aguentar menos essa compressão e voltar comprime e volta comprime e volta o mais leve ele tem menos substância, menos composto para justamente ficar leve aí pessoal e acaba que ele não dura muito que esse é um dos grandes problemas do tênis da Nike é um tênis realmente testado por muita gente, comprovado e só que não tá dura falando, nada falando do Vaporfly especificamente né? especificamente do, do Vaporfly, mas em outros tênis deles também como o próprio Sketch, o Sketch é um tênis que a gente testou, a gente gostou bastante e dura pouco né? dura pouco, porque ele é muito leve né? Por conta dessa borrachinha dele, desse composto, dele, então ele vai perdendo a forma de uma forma muito rápida também, né? Aí, essa leveza e... Tá, vamos parar lá por aqui, é, mas dizer, senão como, eu vou ficar falando. Vamos, só para gente né? fechar a Próximo questão tempo. da maciez então, quando seria adequado a pessoa ter uma preocupação com a questão da maciez, quando está fora do peso, sem levar em conta... Quando ator, ela não, eu não tem uma do... preparação de corrida, ela não tem uhum. uma técnica adequada, um tênis macio e estável, por assim dizer... É buscar maciez e estabilidade ao mesmo tempo. Sim, seria interessante você buscar uma maciez e uma estabilidade para pessoas que estão acima do peso, que vão te ajudar aquela... aquela não acima do peso, mas que as pessoas que não têm um corpo forte e uma técnica adequada antes, geralmente não é Sim, para absorver isso porque e vai botar uma aí principalmente para quem corre de calcanhar né? é, que, que precisa de mais amortecimento, menos Quanto mais, mais tá eficiente a técnica menos né? Para quem já acompanha nossos conteúdos quanto mais eficiente a parte técnica menos dependência do tênis né? Sim! Então, até para quem não conhece e quiser ter um gostinho de que é, do que é o método Corrida Perfeita vai lá no nosso YouTube tem uma série chamada Como Correr, que a gente mostra ali os caminhos para uma boa técnica para se tornar cada vez mais independente. Né? Isso, e lembrando que a gente está falando de tênis para corrida, não tênis para passear no shopping, ir para academia outras coisas, até mesmo porque não é recomendado tênis macio para fazer treino de força, beleza gente? Justamente por conta da instabilidade é. gerada por ele. A gente vê muitas vezes a galera indo para bicicleta na academia, tá com aquele tênis super macio, né? E até dependendo, dependendo do objetivo dela naquele treino de Não, na de bicicleta tá de boa, não vai fazer nada, só vai detonar o seu tênis, é, né? vai, exatamente. <risos> dependendo do objetivo dela de fazer uma força ali no pedal, ela tá cada vez até estragando mais o tênis, se for ter um tênis de corrida, né? É, eu nem ia nem falar isso. Eu ia falar do treino mesmo de força, de fazer agachamento, Sim. de fazer levantamento terra, você tem um tênis macio, onde você gera uma instabilidade no seu corpo, você não consegue trabalhar a força, sacou? Porque você tem que trabalhar e estabilizar o seu corpo. Quando você quer trabalhar força e potência, quanto mais estável está o seu corpo, melhor é o aproveitamento dessa energia que você aplica, então você precisa de estabilidade Isso também leva para é. corrida, quanto mais estável está o seu corpo, você vai aplicar força no chão, o chão vai aplicar força em você e você vai se deslocar ao invés de você se deformar, assim calçado, não dissipa Tanto que os calçados aí do pessoal do crossfit, de levantamento de peso são bem baixos mesmo bem baixos rígidos, e bem rígidos Baixos no máximo tem um saltinho para ajudar ali a dar uma, um equilíbrio maior Sim bacana então fica essa essa essa reflexão aí sobre simplesmente não ter só esse olhar fechado a ah, tênis melhor ou tênis macio né olhar sim, os outros fatores sim, sim. você tem sim. que entender para que, é? que que é que que o maciez pode te atrapalhar é, porque eu, a reflexão que eu quis trazer é é justamente ver pessoas sempre cegas nesse ponto quando estão indo olhar para um tênis pronto eu quero tênis melhor macio acabou né? não tem outras pode ser pode análises ser um veneno fritas, né? tênis macio é. Até o pessoal do tênis certo que gravou com a gente recentemente, eles analisam quando pegam tênis lá, a gente vê vários fatores, né? A maciez, a estabilidade, então várias características do tênis, tem que olhar para tudo, né? Fica até a dica de verem lá o canal deles, que eles avaliam mais tênis lá do que a gente. Uhum. Foi, muito mais, né? Porque é. os caras recebem oito pares por semana. É, foi o que ele falou no vídeo com a Porra. gente, 5, 8, né? Uma coisa assim. Manda tênis aí que eu avalio mais que eles, vamos ver quem avalia mais. <risos> Um abraço pra galera lá. Então, vamos lá pro mito número 2, né? Que eu trouxe aqui, que seria o seguinte: é o tênis que vai resolver esse problema de dor e lesão que eu tenho. Preciso trocar o tênis. E aí? Isso a gente Caralho. vê muito, né?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 você tendo a fortalecido o seu corpo, você pode até correr com um tênis mais macio porque ele pode gerar menos instabilidade porque ele está ocupando uma superfície menor do seu pé que você está apoiando no chão. Sim, tá é, eu diria até que quando eu comecei a treinar contigo, né, ter tua orientação, quando a gente começou a trabalhar o corrida perfeita e mudar a maneira um pouco como eu corria, eu comecei a perceber que tênis estava se tornando cada vez menos relevante nesse aspecto, né? Então chegou uma época que eu tava correndo com aqueles olímpicos mais baratos, aquela linha do Rio da Maratona do Rio, que é super Sim. barata, né? Eu lembro Sim. que em Black Friday eu cheguei a comprar aquele tênis de 149 e eu fiz super meu acessível. último meio iron com ele, correndo super bem. Super acessível. E vendo que a questão de fortalecer bem o corpo, a técnica bem trabalhada, óbvio, não é um, um dinheiro da nada, Tá né? louco. Né? aí é onde a gente já entra até o terceiro ponto mas antes de chegar nele e falar mais uma vez da questão da, da parte de lesão relacionada à técnica a gente tem outra é, outra playlist lá no, no nosso YouTube né outra playlist que fala de dores e lesões relacionadas à técnica então fica a dica também para quem quiser entender mais como é que o próprio movimento a maneira como o corpo está preparado influencia nessas dores nessas né? aulas do André que a gente tem lá sim mais alguma coisa esse ponto Sobre lesão? É. Cara, tem que pensar sempre o que está dentro do tênis, né? Ou sempre o que está dentro da roupa, isso que é o mais importante é gente, né? Do, né? do que lá de fora da roupa, né? É sempre o que tem que ser transformado. Essa principal né? ferramenta é o corpo, né? É, não é principal tênis, ferramenta, né? é como da mesma forma é sempre a mente que é de uhum. muda, não Sim. E a gente falou agora pouco de preço aí, tudo, tênis mais baratos. Tem um mito também que é muito levado em consideração que é quanto mais caro o tênis, melhor de corrida, né? Pô, eu não tenho o melhor tênis para correr, porque eu não tenho grana para comprar aquele de 800, de 900, é, eu de 1.000. Agora, eu não antigamente não tô... eu achava 600 caro, né? Mas agora os por fly aí que vieram... Não, cara, mas já tem tênis caro há muito tempo. Tem, pô, exatamente. Mas agora do, o nível subiu mais ainda, do, né? do, Com as do, placas de do, carbono. Do, do, do Exit Kinsei? Sim, pô, que veio. Kinsei tem mais de pô, 10 anos, Quando cara. ele entrou... Ele sempre foi 1.000 reais aquele Quando ele 30. entrou era 900, com a primeira é, vez. É, né? pô, já... E eu já achava o Nimbus que o primeiro que eu usei, Depois veio o Mizuno, o... Propacy. Prophecy. Propacy. profecia. É Prophecy. Prophecy. É. É. Ele era caro também. Também caro pra danar. Que eles falavam que era tênis pra correr, mas nunca foi tênis de correr. Que era pra qualquer corredor, inclusive, né? Exato, fala, né? mas nunca foi tênis de correr porque eram tênis pesados, eram tênis macios, confortável. Eu gostava desses tênis pra cariminha, pra ficar o dia inteiro trabalhando e tal. Pé, né, o dia todo Dando aula e tal. Porra, era super confortável mesmo. Mas pra correr jamais, velho. Pra correr é menos, menos, mais, mais leve, leveza, firme e né? tal. É o meu corpo que tem que preparar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 Então, é. eu posso comprar e estou aqui usando. Então, resumindo, tênis mais caro não necessariamente vai ser o melhor para você, né? Não, tem não. Que chegar na loja com essa cabeça já, né? De que, pô, não, esse aqui é trezentão, não. não é bom, né? Não. Não é, é por aí, porque né? porque o tênis é um acessório, né, cara? Pode, pode, pode te levar para frente? Porra, hoje em dia eu falo, depois do desenvolvimento do, do tênis lá, do, do Vaporfly e outros, como também o próprio Roca, que é um tênis muito bom, o Carbonex, eles vêm desenvolvendo tênis dentro dessa linha de tênis macio, mas com responsividade, que é coisa que não tinha antigamente. Era o tênis macio sem resposta ou era o tênis duro, uhum. que aí a resposta era do organismo, né? Só que eles conseguiram encontrar essa fórmula. A Exix também tá, Ela come... lançou um outro tênis, só que agora veio com um protótipo, foi até o cara que ganhou o. O, o mundial da Ironman no, no Havaí, o Jean Frodeno, bateu o recorde, ele tava com um protótipo de carbono da ASICS da da também que aí agora a galera, parece que encontrou o segredo, que é o carbono, que é para dar rigidez e leveza para não tirar o peso, sacou? E botando ainda essas Macias. espuminhas para ser confortável, para aguentar a pancada de vários quilômetros né esse é o grande ponto, para não perder essa responsabilidade e ainda ajudar na absorção do impacto. Isso ajuda na absorção do impacto, só que esse impacto ainda volta. né? É, o carbono, ao, ao invés o carbono de ser, compensa. Compensa, né? compensa, ao invés de ser dissipado. Mas aí será que é só o carbono que, que resolve? Não. não tem muita coisa no meio do caminho. Tem muita aí, coisa no meio do né? caminho. Tanto que, como a gente falou, outro dia, na ah, maratona vai. de Chicago, quem ganhou foi um cara com a Adidas e Adidas hum. não era de carbono. Adidas gente, não gente, começou... eu não descobri a respeito se era protótipo é, ou não, não, mas aparentemente não. Eu não começou a desenvolver o tênis de carbono. Então, são coisas que auxiliam o cara a ter uma melhor performance. Como eu falei também sobre o ciclismo. O, ciclismo, o pneu faz a diferença danada no, no, no atrito com o tudo, chão. Né? Tudo faz a diferença tecnológica. Na corrida que tinha o corpo. E hoje começaram, encontraram né, receitas ali para o tênis que faz diferença. Mas se você, cara, é que nem eu pegar o, o, a bicicleta do, do campeão do Tour de France. Uhum. Eu não vou pedalar igual ele só porque eu tô com a bicicleta Sim. dele. Com... Eu tenho que fazer todo um treinamento para chegar. Uh, um décimo, assim como a gente teve agora recentemente lá o sub 2 do Kipchoge, né? Muita gente aí desdenhando porque sem o tênis ele não conseguiria, né? É, Mas será que é. outros conseguiriam no lugar dele com aquele pois tênis? É. o Bekele correu com o tênis igualzinho dele e não bateu o recorde dele. Ele continua sendo o recordista mundial da maratona, né? Sim, numa prova oficial. na prova né? oficial, que foi lá em Berlim. Na mesma prova que o Beckel, por dois segundos. E nem mesmo. era esse tênis ainda, né? Foi 2017, era. né? Não, não era esse. Era, o, era o Next%. Foi. Não era o Next. O Next era o Vaporfly o é 4%. Era o por 4%. Ou já era, né, cara? Então, não, era o 4%. Foi 2017 não, que ele que bateu. Tanto ele inaugurou esse novo, foi em Londres, que ele bateu o recorde Sim. só da maratona de Londres. É. Não foi nenhum de... Foi 2017. Em Sim. 2018 ele não bateu e 2019 agora também não bateu. Não, ele bateu em 18. Não Foi 17. 18. Mundial da maratona? Berlim, 18. Acho que foi 17, Berlim, cara. 18. Vamos deixar essa dúvida aí para gente pesquisar depois e quem tá escutando a gente é pesquisar também. É, isso também é relevante. Eu sei que não Enfim. foi com esse verdinho que é comprovadamente não, melhor é do que foi. o outro. E... É, pois é, não é só o tempo. Então, beleza. Andrei, para gente fechar esse, esse papo, falando até do Keep Show de novo, que a gente falou agora há pouco. É, a gente vê discussões acontecendo, em outras situações já aconteceram também, e agora nessa, chegaram pessoas pra gente falando que até nesse sub 2 dele agora, ele estava correndo de calcanhar e tal, e que você até analisou um vídeo uma vez, não sei se era dele ou de outro, outros profissionais correndo, que rolou essa discussão, que você até explicou que não necessariamente ele estava apoiando de calcanhar, né há uma diferença muito grande até de tocar o solo ali com a parte de trás de frente do, do tênis, do que apoiar o corpo usando o calcanhar ou não. É, é, tem essa questão da ação, né, de qual é o primeiro apoio, né, onde você está realmente botando peso no seu corpo. Se é no calcanhar, você está só apoiando e voltando dentro do próprio componente elástico, ali do potencial de tendão e, e panturrilha, né, por assim dizer, esse conjunto que trabalha ali no amortecimento e na impulsão do seu corpo. Mas também é bom lembrar, gente, que a gente não repete um passo, um passo não é igualzinho ao outro. Em hora nenhuma, né? Em hora nenhuma, você está um desequilibrando, pergunto. pode ter um momento que o cara pode apoiar com um calcanhar assim, mas a grande maioria das vezes o cara tá apoiando É com o antepé, é com o médio pé só O apoio a, do peso mesmo O apoio do peso, é onde ele aplica força Ele não vai aplicar força Se você quiser fazer as contagens do, das passos É, irmão, 190 passos por minuto Durante duas horas Faz as contas aí, quantos passos vão ser de um jeito Quantos passos vão ser do outro E eu tenho certeza que você não vai encontrar o mesmo passo Porque isso não é... A corrida é diferente, é uma cadeia aberta, a musculatura cansa, a outra descansa, então isso vai sendo trabalhado. Você vai mudando um pouco do movimento, mas você tem um apoio principal, que é o que ocorre ali, que é justamente o apoio ali, médio pé e antepé, principalmente antepé ali, quando a gente fala do coxinho gorduroso, né? quando a gente bota o médio pé um pouco mais para trás ali perto do, do tornozelo, por ele assim mesmo. Aqui, né? Inclusive até esse protótipo que ele usou agora. O negócio tá ali, né? O carbono e tudo, as bolhas. Não, claro. as duas bolhas que colocaram de gel, tá tudo no coxinha ali embaixo, sacou? É onde tem que apoiar o pé, é onde, onde que tem, sai. Onde faz força Se mesmo. fosse pra ideia do, de cair com o calcanhar... Tudo atrás, né? pô, tinha colocado atrás o negócio pra impulsar, como era antigamente. Os caras falavam é, o que tem de era corrida. O, o Nike Air, macio, ó, pisa, olha como que é macio. O cara pisava e vinha aquela bolinha ó, ó, O próprio impulsiona. criador, da, um dos criadores da Nike, né? Pra quem não leu o livro ainda, o, o treinador, que foi o sócio na criação, ele falava, esses tênis que vocês estão criando aí não serve pra nada, né? Porque corredor não precisa disso, né? É. Então o pr próprio livro da Nike tem esse relato. É. E a própria Nike vem mudando ao longo do tempo, né? A gente falou Sim, isso outras vezes, né? Saiu Nike, do, da cara, bolha a e a hoje Nike, tá com os tênis porra, naturais, Nike, né? o run A Nike roll. é fantástica em termos de, porra, ela atende a todo mundo. Quem quiser tem o tênis para o Nike Free. <risos> tu quer calcanhar, toma o calcanhar. Tu quer de ladinho, toma o de ladinho. Tu <risos> quer o de bailarina toma o de balarina. Meu. Tem tudo quanto é jeito. Faz a tua escolha, meu vai lá e faz. Mas os caras que estão ganhando e correndo, é assim que é o tênis. cara Show de bola. Mais alguma coisa, Andrei? Para falar sobre mitos na escolha de tênis ou por hoje esses três aí para galera ter mais atenção na hora de escolher o tênis, são suficientes? Ah, cara, o, o principal para você escolher o seu tênis é você saber quem você é. Não necessariamente agora não onde você quer chegar, tá bom? <risos> só quem é tá bom. É, só você quem é tá bom pra você saber o que, que você tem que trabalhar. Porque um, um tênis, ele pode funcionar algumas vezes dependendo do tênis pra corrigir uma certa necessidade que o seu corpo não, não tá ali, né? O fortalecimento dos pés, o fortalecimento da estabilização do seu tornozelo, tudo mais. Há coisas que você pode fazer para melhorar o seu corpo, que você deve fazer para deixar o seu corpo forte, mas muitas vezes o tênis vai te ajudar. Uma pessoa que tem uma fascite plantar, por exemplo, um tênis com um suporte maior no arco pode te ajudar, ou então vai ter que botar a palmilha, sacou? Entende? Para aliviar a tensão ali na fáscia. Mas a ideia é você fortalecer o corpo e não simplesmente botar esse tênis, entende? você ter um corpo forte. Então é você não escolher também um tênis e ficar com uma muleta como esse tênis. É você pensar que o principal é o seu corpo a ser trabalhado, é a sua saúde. Que é isso que é a longo prazo, sacou? É você, o seu corpo, o tênis vai durar no máximo mil quilômetros, tá certo? Você compra outro a qualquer hora, uhum. tendo dinheiro, mas o que você vai precisar para o resto da sua vida mesmo é o é seu corpo, é a sua saúde, né? isso, exatamente. E lembrando mais uma vez que está tudo lá no Corrida Perfeita, né? Se quiser complementar seu treino com o nosso treino de força adequado para corrida, com a parte técnica, tá lá. Se quiser treinar com Até a gente... Até o fortalecimento que... de pés tem lá? De... Eu acho que o nosso programa já compreende a parte de pés, não? Aquele puladinho para um lado, pro outro, o lado. Inclusive, esse conteúdo é grátis no nosso YouTube hoje. Aí, ó, viu? Atualmente, oh, né? Que a gente vai ver. Vendo tá, vendo? É, tá de graça é muita dica. É, né? Mas é, a, o programa o completo. assinador é, Mas o programa completo mesmo, <risos> só para quem assina algum dos programas lá de treino, que é, tem toda a preparação que tá mais. É cada específica. vez mais completo, assim, isso. Sim, né? temos Inclusive até novas encontros lá. exclusivos. Exato. Um Beleza. deles é o Viper Fly, que está lá analisado, Ixi. né? Numa live exclusiva para o pessoal gravação. Então, beleza, Andrei, valeu pelos, pela quebra de mitos aí, vamos tentar Bora, continuar quebrando esses mitos. Tem que tenha quebrado alguma coisa, né? É. Só a gente tentar compartilhar a informação é muito importante, Já, né, vai, cara? Né, pra... Ninguém é obrigado a concordar com o que a gente fala, mas estamos aqui pra sim, é fortalecer, que... engrandecer a discussão, né? É, e eu vamos nessa, compartilhando, pega o que você acha que pode ser interessante, o que não é interessante, deixa de lado e vamos seguindo. Beleza, valeu, Andrei. Valeu, Thiagão, um grande abraço, galera, vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita e até a próxima, tchau!